Criatura escondida puxa a mulher pra debaixo da cama. Fantasma ataca meninos em rua deserta. Jovem possuída se transfigura em demônio durante monitoramento. Às três da madrugada, um bode entra gritando no quarto de uma mulher e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. De acordo com o Animal Planet, muitos estudos exploram a possibilidade de os animais terem poderes paranormais. Embora alguns cientistas tendem a considerar que os cães têm nada mais que sentidos naturais super elevados, nenhum deles afirmou que é impossível nosso pet possuir habilidades paranormais, o que inclui a capacidade de ver fantasmas. Isso é uma tese que pode ser comprovada através do vídeo registrado por uma câmera de segurança, em Instalada no quintal de uma casa no Alabama, Estados Unidos. Nas imagens, vemos um cão perseguindo um espectro branco fantasmagórico. que seres espirituais são mais facilmente detectados por câmeras do que a olho nu, mas podemos senti-los. Já os cães não só podem sentir a presença, mas também enxergam esses seres, como afirma o investigador paranormal Steven Russell da Califórnia. Em certos momentos, a câmera também registra uma luta corporal entre o cão e o animal fantasma. No próximo vídeo, vemos uma pobre e inocente alma sozinha em seu quarto, quando uma câmera de baba eletrônica registra um evento sinistro. Parece haver algo movendo aquela cadeirinha de balanço. Aquela porta abriu sozinha e note que não há ninguém ali dentro. Bom, na verdade, dentro do armário sempre haverá alguém. Você pode não estar vendo, mas ele está lá. Quando a atuação do suposto fantasma começou a ficar mais forte, a menina bateu em retirada. Este caso foi captado na Índia por câmeras de circuito de TV do bairro. Dois jovens numa moto estavam trafegando por uma rua, quando de repente eles tiveram a impressão de terem visto algo estranho. Logo, saíram para investigar. Repare que próximo da casa há algo se movendo. A moto parece não querer dar partida. Neste momento vemos a entidade saltando para trás da casa. Mas ela voltou e rastejou na direção do menino. após contemplá-la de perto com seus próprios olhos, o medo foi tanto que eles decidiram fugir já que a moto finalmente funcionou. Em 1996 Clara Germana Selle era apenas uma estudante cristã na missão de São Miguel África do Sul, mas sem nenhuma razão, Clara fez um desenho de um demônio quando tinha 16 anos de idade e apenas alguns dias depois, ela foi tendo alguns impulsos estranhos as freiras que compareceram a casa de Clara disseram que ela reproduzia sons horríveis como se fossem rugidos de animais. <fixos> também levitava. Os dois padres foram chamados para o exorcismo, porém, Clara tentou avançar sobre um deles. Conforme os dias foram se passando, os rituais do exorcismo foram tendo sucesso até o espírito das trevas sair do corpo da menina. Muitas imagens do trabalho de purificação foram registradas, porém, a mais marcante foi o vídeo no qual ela se transfigura em um demônio enquanto estava sendo monitorada em uma sala. O que você faria se em plena madrugada, na hora do demônio, um bode entrasse berrando em seu quarto? Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher solteira que estava sozinha em seu aposento, mas ela tratou o demônio com todo carinho e respeito. E que sirva de exemplo: se você não está apto para entrar na batalha espiritual, procure tratar o mal com cordialidade em momentos análogos a este. Eu tenho alertado aqui no canal os perigos que podem existir debaixo de nossas camas. Há muitos relatos de pessoas que viram coisas perturbadoras debaixo da cama, ouviram vozes, sussurros e por aí vai. Mas o vídeo a seguir registrado por um canal americano especializado em exploração e investigação paranormal mostra um caso extremo da manifestação demoníaca debaixo da cama. Nas imagens, vemos o um momento em que uma jovem atormentada por demônios desaparece após ser puxada para debaixo da cama.